Já conheci esse remédio caseiro para ejaculação precoce. Use e não goze rápido demais. Olá meu amiguinho da transa, tudo bem? Que prazer imenso ter você por aqui no canal do Profissa da Gozada Demorada. Hoje vou te passar um poderoso remédio caseiro para ejaculação precoce, que é muito simples de fazer. Já mete o dedo no like para ajudar seu amigo velho aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho para ser avisado sobre novos vídeos aqui no canal. Vamos lá então para o remédio. As sementes de cebolas verdes. As sementes da cebola foram usadas para reduzir os sintomas da ejaculação precoce. A vantagem deste vegetal é que ele pode ser cultivado em todos os climas. Essa cebola verde pode ser melhor chamada de estágio prematuro do ciclo de vida de uma cebola. Por isso, tem as qualidades afrodisíacas perfeitas para superar o problema da ejaculação precoce. Veja o que você precisa fazer. Primeiro passo. Encoste os topos das folhas externas e retire as partes verdes que começaram a se decompor. Segunda etapa, a superfície externa deve ser removida e você obtém a cebola fresca e crocante. Terceiro passo, você pode cortá-los em pedaços para serem usados em receitas ou usados como pratos. Um aviso muito importante meu parceiro, é o seguinte você que quer demorar muito tempo para gozar. Esses remédios e dicas que passo aqui não são a solução definitiva para o problema de ejaculação precoce. Apenas vai te ajudar a não passar vergonha com aquela mina na hora H. Por isso fiz muita questão de te ajudar a vencer definitivamente esse mal. Deixando o melhor método do Brasil 100% natural abaixo deste vídeo na primeira linha de texto. Se porventura você deseja eliminar de vez, basta clicar no link e ir para o site, ok? Continuando com o conteúdo do vídeo. Método alternativo. Passo 1. Esmaga sementes e tome 5 colheres de chá de água. Passo 2. Deixe o pó de molho em água por 3 horas. Passo 3. Antes de ter comida, tome a mistura para evitar a ejaculação precoce. Saiba como funciona isso. Semelhante à cebola normal, as sementes de cebola verde também fornecem múltiplos benefícios para a saúde. A quercetina é um antioxidante, que possui propriedades anti-inflamatórias e anti o mineral de crono presente nas cebolas verdes ajuda o corpo a armazenar nutrientes, gerenciar glicose e processos metabólicos. A vitamina C neles ajuda o corpo a lutar contra doenças oculares e reduzir as rugas da pele. Os outros minerais vitais incluem o potássio, o cobre, o manganês e a fibra. O potássio ajuda na regulação do coração, enquanto a vitamina C aumenta o número de espermatozoides. Mantém a pressão arterial e circula o sangue para uma relação sexual saudável. Assim, proporciona alívio dos problemas de ejaculação. O componente quercetina-inflavonoide, que pode combater o efeito dos radicais livres e células cancerígenas que podem causar danos ao DNA. A molécula de enxofre neles desempenha um papel importante no fortalecimento das atividades do sistema de defesa. Os fitoquímicos da cebola verde são o cepaene, vinil de tinas, disulfetos e trisulfatos. Que exibem propriedades antimicrobianas e anticancerígenas. Cebolas verdes não são boas, se você tem azia. Isso poderia levar a situações piores. Você tem doença do refluxo gástrico. Eles terão humor irregular e geralmente assumem pensamentos e sentimentos negativos. Espero ter ajudado você. Se gostou com a mente, um sim abaixo, e se não gostou com a mente, um não, seja sincero, não se acanhe.